Se perdeu Todo um tempo que morreu Tanta estagnação Cegueira e ilusão Enganoso coração Um desvio que só faz Olhar pra si No processo de ganhar Nem se negar Não poderá ser fim. Só restará divisão E o ódio a quem, a quem Se diz amar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 o processo de ganhar A vida aqui Se esquecer do que o eu sou Não poderá ser um discípulo Se não morrer, nem se negar Só restará a divisão E o aquele Se diz amar Jesus ele diz que não se pode servir a dois senhores. Se você tiver dois senhores, você vai amar um e odiar o outro, aborrecer o outro. Ele não coloca meio termo, gostar pouquinho. Não, ou ama um ou odeia o outro. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que a gente vai viver servindo a um. E ainda que a gente queira servir o outro, a gente vai viver negligenciando, aborrecendo, odiando o outro. Não se pode servir a Deus e a qualquer tipo de riqueza, a qualquer tipo de tesouro que se tenha. Jesus ele fala para acumular tesouros nos céus. Ele nos chama a amar a Ele e ao Pai do Céu, acima do que Pai, Mãe, Filho, Filha, Marido, Esposa ou até a própria vida e os próprios interesses. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue servi-lo e vai viver, ainda que dizendo, amando Odiando na prática. E vai continuar patinando nos ciclos. Que virão, virão, virão, vez após vez. Em vez de passar, a gente vai ficar cada vez mais afundando dentro de nós mesmos. A gente sabe também que uma água parada apodrece. A gente sabe que o ar sem vento não se ouve. Assim também se a gente fica estagnado. É como se fosse uma morte espiritual. Porque Jesus ele diz que a vida eterna é amar ao pai e ao filho. Se eu paro de amar, se eu paro de conhecer, se eu paro de permanecer nele, eu perco essa realidade da vida eterna. Ele deixa de permanecer em mim. Como ele mesmo diz, se vocês permanecerem em mim, eu permaneço em vocês, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A gente pode aproveitar esse tempo para meditar no nosso coração. Será que tem alguma coisa dividida dentro de mim? Porque se tiver dividido, só vai restar o ódio àquele a quem eu digo que amo.